Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo. Neste treino de hoje, eu irei demonstrar uma variação de um exercício para a região abdominal inferior, mas para isso você tem que ter sempre a liberação do seu médico, isso é muito importante, tenha sempre a liberação do seu médico. Ah, professor, eu não faço dieta, então o exercício por si só não irá surtir efeito, simples assim. Se você não faz dieta, não adianta se matar malhando. Tem que fazer dieta e tem que fazer o exercício. Combinado isso, vamos ao que interessa. Vem comigo, você vai fazer o seguinte, vai deitar assim de costas. Esse exercício, como eu falei, é só para a parte inferior do abdômen. Como é que nós iremos fazer? Ambos os braços nas laterais do seu corpo. Pronto, você vai ficar com ambos os pés flexionados e as pernas flexionadas dessa forma. Agora, você vai contrair o seu abdômen e vai fazer a elevação das pernas juntamente esticando o máximo que puder. Vai sentir na hora, presta atenção, na hora a região inferior do seu abdômen, você vai sentir contraída. O que, que você vai fazer? Você vai dobrar e fazer a extensão. Quando você aperta, faz o seguinte, faz esse teste, coloca a mãozinha aqui na região do seu abdômen, coloca aí, colocou na parte inferior, abaixo do umbigo, abaixo do umbigo, segura, aperta, se tiver um pouquinho de barriga não tem problema, você só aperta para você tentar sentir a musculatura sendo trabalhada. Aí você vai fazer agora o que eu vou demonstrar. Feito isso, você vai lá nos comentários e vai colocar se você sentiu porque aí eu vou entender que nós passamos da primeira fase eu vou poder trazer fases um pouco mais complexas e que dão dar resultados se você seguir uma dieta é claro então vamos lá deitou dessa forma como eu deitei isso deita segura Eleva agora, eleva. Isso, estica a perna toda. Segura, vamos segurar. Vamos segurar pelo menos 10 segundos, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, um, lembre-se de esticar sempre a perna dobrou isso colocou a mãozinha onde eu falei para colocar sentiu essa região sendo trabalhado então agora nós iremos para a segunda dica a segunda dica é o seguinte você vai fazer o seguinte mãozinha do lado do corpo assim como eu coloquei as minhas mãos vai flexionar as pernas e você vai fazer primeiro com a perna direita Volta, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Estica tudo, direita, esquerda. Só esse movimento que você vai fazer, você vai sentir também bastante a região do seu abdômen conseguiu pegar essa daí, essas duas. Vamos para a terceira dica, ainda dentro deste exercício. A terceira dica, você já vai começar da maneira diferente. Como é que é a maneira diferente, professor? Você vai fazer a extensão da perna, vai segurar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Agora você vai dobrar 10 vezes. 1 um, 2 3, estica a perna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Conseguiu sentir ainda mais nessa dessa outra dica que eu fiz? Nessa dica que eu acabei de passar para vocês aqui, eu costumo dizer que essa dica é matadora. Ah, professor, qual o número de séries, quais os números de repetições? Eu vou explicar isso quantas vezes for necessário, porque muitas pessoas não têm acesso a essas informações e ficam realmente com dúvidas. Não existe uma receita de bolo, não existe. Por isso que se tem um profissional de educação física que consegue montar um treinamento de acordo com as suas necessidades, para isso eu tenho alguns programas, eu tenho a minha consultoria da mais básica, mais simples para ajudar mesmo. Gente, presta atenção, hoje em dia sai muito mais em contra para você que malha em casa contratar uma consultoria preço baixo, mas que realmente seja com um profissional da área de educação física. E aí existem vários tipos de consultoria, tem da mais básica até a mais avançada, vai depender do que você necessita. Se você necessita de um condicionamento rápido, um condicionamento onde você precisa perder pouco peso, fortalecimento rápido, é uma consultoria mais simples. Agora, se você vem num processo de reeducação alimentar, tá simples 5, 10, 15, 20 quilos acima do seu peso, aí sim é um tipo de consultoria diferenciado. Então você não pode esquecer disso, não adianta você assistir a esse vídeo aqui, tentar fazer essas informações que eu passei que não são direcionadas para todo mundo e aí você assistir um outro vídeo tentar fazer as outras informações que um outro profissional esteja passando e assim você vai passando de profissional em profissional e no final das contas você não tem resultado. Porque se você tivesse resultado, você não estaria passando por tantos profissionais. Entendeu a lógica? É simples. Quando você tem resultado, você não fica muito tempo correndo atrás de vídeos e vídeos e vídeos. Não. É simples musculação é muito fácil é muito simples mas quando você faz e segue uma rotina então é determinação todos os dias não tem dia do lixo não tem dia do lixo professor eu fiz uma dieta e vai ter o dia do lixo não tem dia do lixo Esquece isso, é alimentação saudável, o máximo que você puder, juntamente com treinamento que é igual a resultado. Então, se você deseja contratar consultoria ou mesmo ter a assessoria por meio do WhatsApp, por meio das plataformas que eu trabalho, e hoje chegamos a 92 mil clientes, olha que são 92 mil clientes que já fizeram treinamento comigo e conseguiram atingir seus objetivos ao longo desses quatro anos. 92 mil clientes. Espero que você faça parte desse nosso futuro aí batendo, chegando à marca de 100 mil clientes. Muito obrigado mais uma vez. Lá embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você que queira acessar as minhas consultorias. Basta falar com uma das meninas, Daniela, Giovanna, quem estiver lá, vai te atender no WhatsApp e vai te passar desde a consultoria completa à consultoria mais rápida, aquela que você, 3, 4, já vai ter resultado. Até nosso próximo encontro!